E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vamos fazer juntos um unboxing dessa caixa aqui que eu recebi pelo Mercado Livre. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela, faça a sua inscrição clicando no botãozinho aqui à sua direita. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, curta, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E, claro, pega pipoca, o refrigerante vem comigo. Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas Esses cartazes eu adquiri da vendedora Marcele Silva, lá de Minas Gerais Pelo site do Mercado Livre São cartazes, eu acredito que de cinemas, que eram todos dobrados Então vamos abrir juntos A partir de agora Vamos lá E essa caixa, até pelo visto vocês podem ver com cuidado maravilhoso dos Correios, simplesmente, uh, olha só aqui essa partezinha, eles vieram, veio de Minas Gerais até aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Acredito eu que os Correios simplesmente vieram chutando essa caixa até chegar aqui no meu endereço. Mas como são cartazes de papel, não tem problema. Ah, veio até, oh, olha só, veio Pôster também enrolado, pessoal. Vem um pouquinho. Não, não tá bom. Vem, vem enrolado aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ela também foi cuidadosa mandando aqui ah, embalagens em papel. Aí ah, vieram, pessoal, além de postes e cartazes, vieram lock cards também. Deixa eu ver aqui se tá tudo aqui fora da caixa. Olha a bagunça. É, olha a bagunça que tá fazendo aqui de papel. Muito bem. Uh, tudo que eu comprei aqui, uh, acredito que seja de cinema, está tudo em bom estado. Então vamos começar com lobby cards, vocês se lembram o que, que são lobby cards, são essas fotos de cinema, olha só que legal. Desse do filme, Deixa eu tentar iluminar um pouco mais aqui, para vocês verem. Esse aqui do filme A Fortaleza, aquele com Christopher Lambert, muito legal. E esse aqui, Os Imperdoáveis, aquele seguido pela Warner com Clint Eastwood. Uh, mais outro lobby card aqui, esse aqui eu um... não ah, vencedor do Oscar de 86. A História Oficial, pessoal. Bem legal, esse aqui já é um pouquinho mais rígido, e tem a marcação aqui de trás do cinema que ele tem seu. É, não sei qual é, não dá para definir muito bem. Esse daqui, face a face, do Ingmar Bergman, pessoal, que legal, olha só, o lobby card original de cinema, claro, com o verso, com aqueles carimbos da censura, é, liberando para a exibição uh, nos, nas salas. Instinto Selvagem, esse aqui já é um pouquinho maior que os outros, ele é cartonado, ele é um pouquinho mais grossinho, e ele é invernizado, olha só que legal Instinto Selvagem Seguindo lá dos anos 80 Eu tenho aqui é, um jogo desse daqui Do Robocop 3 Veio esse Love Card aqui Olha só as cenas que legais E esse daqui também Do Robocop parte 3 Aqui vou botar os dois juntos e esses colocavam no cinema pelo jeito que já foi uh, usado que tem algumas marcas de grampo mas como eu sempre falo pessoal o que importa desses materiais é que sejam originais aqui perdas e danos também da Paris filmes né isso aqui é da Paris é foi distribuído pela Paris filme do Luiz Maia dirigido adora esse diretor inclusive tem filmes de, dele também Mulher solteira à procura quem gosta do suspense com a Jennifer Jason Lee e a Bridget Fonda. Single white female. Muitas vezes esses, esses lobby cards não vinham traduzidos aqui para o Brasil. Às vezes eles exibiam com o um título em inglês e, às vezes, quando não estava em português, eles colavam um adesivo traduzido em cima. Esse aqui, Eternamente Jovem, da Warner com Mel Gibson. Também recomendo esse filme, muito legal, de eu tentar aproximar. Summers by, O Retorno de um Estranho, com Richard Gere, e com... Ah? quem que é essa daqui, gente? Não sei. Não me lembro, eu acho que eu não vi esse filme ainda. Não é com, a, com aquela de silêncio, assim, nossa, minha memória tá bem falha. Mas enfim, coloque aqui embaixo nos comentários quem é essa coisa aqui que eu esqueci quando eu estiver gravando esse vídeo. Esse aqui está um pouquinho judiato, mas não preciso nem dizer que foto que é de, de, de que love card é esse filme. O guarda-costas com um, o Kevin Costner aqui na frente. Aqui não sei se essa, essa, essa foto também deve ter sido utilizada por um jornal. Porque eles, eles entregaram esse material para a imprensa. E tem algum jornal aqui, Correio da Serra. 430, a ou seja, deve ter sido reproduzido em algum jornal desta cidade aqui. Bom, uh, encerrei aqui os lobby cards e agora vamos para os cartazes. Esse aqui primeiro já está dobrado e vamos ver de qual é o filme que o pessoal faz tanta compra que eu nem me lembro depois, de... só quando eu recebo eu fico sabendo de qual filme é. Oh! <risos> Mulher Solteira Procura, olha só que legal! Além do do Lobby Card, eu vou mostrar aqui para vocês lado a lado. Tá aqui o cartaz de cinema do filme Mulher Solteira Procura. É de cinema, assim, que não tem um nada da Elicatel, que foi empresa que se uniu em VHS na época. Né? Uh, Lafayette, alguns cinema chamado Lafayette, enfim. Tá aqui e junto o lobby card um dos lobby cards que faziam conjunto desse cartaz de cinema. Inclusive, claro, todo mundo já deve ter visto esse filme. Quem não viu ainda, eu recomendo esse, o segundo, que existe o dois. Eu acho que é, quer dizer, ele é bem mais fraco, não sei se tem ligação direta em termos de produção. Esse aqui, ah, pera aí, espera, esse, oh, esse cartaz aqui. Olha só, pessoal, ver se vocês conseguem identificar só por isso aqui, ó. Lady Gaga. Olha só o cartaz de Nasce Uma Estrela. Esse aqui é de cinema. Bradley Cooper e Lady Gaga. Olha só, pessoal, que legal, tá bem. O estado dele tá muito, muito novinho. Esse aqui é aquela versão de cinema, em preto e branco. Olha só que bonito isso. E só ah, a, a, o nome do filme veio com esse... Dourado, olha só que legal essa foto deles aqui, e olha, vocês... deixa eu tentar girar aqui, ele veio espelhado para colocar no lugar onde tenha bastante luz e ele ficar bem iluminado, olha só que legal, nasce uma estrela pessoal, então é isso, foi essa primeira... pequena compra aqui que eu fiz, mas são itens que eu escolhi a dedo e...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 vídeo, pessoal. Até lá!